Que a gente teve aqui, que a de Fala galera, trazendo mais vídeo pra vocês. E bom, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui no Hypixel de Bad Wars Eu sei que eu tô no lobby dos Kawas, mas eu já vou entrar no BW. Mas mano, eu tô de Bad Lion Client, sim. Mas só para um vídeo para eu testar se, se eu vou preferir jogar no Bad Lion ou no Lunar. Só para testar, então. É isso, vai ser um vídeo teste. Se eu não gostar tanto assim do Bad Lion. Eu vou ir pro mar, beleza? continuar o lugar. Então, hoje eu vou iniciar uma partidinha aqui do Bad War Solo. Então, bora! Nesse momento, o Hypixel tá em. Tá no negócio. No tema de Halloween, porque, né? A gente tá em outubro, está no tema de Halloween aqui. Estamos aqui, Check Amarelo, meu Deus. Então, bora lá pegar aqui os ferrinhos, as coisinhas. E é isso, bora. Mais um, mais um. Valeu. Uma coisa que eu gostei bastante do Bad Lion, por enquanto, mano, é que tá rodando bem liso, velho. Rodando bem liso, velho. De quanto eu não vi nenhum lag, tá ligado? Mano, pode ser até que eu migre no... Pro, vez lá, tá ligado? Ao invés de continuar no. No Na... coisa Quase que eu acho bem possível de acontecer. Ah, mano, o cara tava com estique de cabelo, mano. Não vi Mas é isso, velho. Né? Acho que o cara tá vindo por uma base agora. Né? Tá. Compre isso rápido. Tem proteger rápido. Nossa, né? o cara me quebra já agora. Né? Quebrou minha cama. Não, o tá na mão, velho. Oxi! O cara tá chitado, mano. Mano, acho que esse cara tá, velho. Porque ele tá batendo na mão. Mesmo assim, morreu. Mesmo se tiver chitado, morreu. Não importa. Derrubou minha forja, tá ligado? O cara. De bosta, mano. Ah, não. Eu vou entrar em outra já, porque esse cara. Oh, meu, véio, deixa eu só editar a guia, a guia aqui Ah, mano, calma Oi, aqui, velho Pronto Tava arrumando ali ó, scoreboard Mano, por enquanto tá rodando muito liso, olha isso, mano Eu sei que tá pouco peça ali em cima, mas... Mano Eu tô a 200, mas parece que eu tô rodando uns 400, tá ligado? assim, ah, 100, que... É mano, tá bem baixo aqui, ó, olhando assim, viu? Agora, agora melhorou, mas tá baixo, tá ligado? Mas, mano, é uma sim, velho. Tá muito gostosinho jogar, velho. Eu não vi, eu não percebi nenhum lag, tipo assim. Desde quando eu tô jogando, eu não percebi nenhum. Tá, tipo assim, é incrível, tá ligado? O flash tá muito bom, velho. Fazendo ponte com... Normal clique mesmo, bem morrendo aqui, ah, tá boa, o cara também caiu no vod então tá de boa. Guardar isso, pegar o... Boa. Eu tô aqui mano, já esse cara tá sendo burro, hum, a cama dele tá dando muito certo. Eu tô indo em casa, eu tô indo em casa, você, tá indo... você tá sendo muito burro, velho. Foi mal dizer, mas você perdeu a sua bad. É isso. Mano, não sei pra que serve esse pumpkin. pumpkinator, tá ligado? Oxi, a ah, mão. Oxi, mano, os caras tão batendo com... na mão e tá. tão tá dando um dano de espada, velho. Mano, o badge lá não tá bugado, velho. Acho que é um bug do beijo lá, eu isso. Mano, tem que proteger muito rápido na né, minha cama, senão o cara já quebra. Muito bom, né? Agora vamos descansar um pouquinho pra depois a gente estudar mais um pedacinho dessa música, Tá bom? Mano, tá muito bugado o Bad né? Como que, tipo assim... Como que o cara tá batendo com a mão se... Ah, pensei que o cara tinha dropado aqui um bagulhinho pra mim velho. Né? Olha isso, cara. Tá muito bugado isso, cara. Além da skin dele, também não aparecendo. mano. Velho, tá muito estranho isso, cara Na real, velho é isso. esquisitaço, velho Oh, oh, oh Quase que eu gosto aqui Ah, acho que... Mano, olha, olha Mano, essa é espada, velho Mano, o Bad Lion tá bugado Muito tá, tipo assim, muito bugado Parece que sei lá, velho Mas tá muito bugado isso isso não tá normal. É Olha isso, cara. Olha a minha espada. Hum. O <risos> tá fazendo ponte com a mão. Oh. Ah, Mano, eu sinto que eu tô jogando pior no Bad Lion, velho. Então, cara, eu vou trocar aqui É. de... Como é que é o nome? Ah, de Plant. E, e daí eu volto aqui pra vocês. Deixa eu só ver o torno. Tô... Mano, duzentos. 37 mil. Isso. tá, então eu vou cortar aqui, eu já volto, eu vou ir pro, pro Lunar agora, porque tá mais estranho, né, já volto. Voltei aqui só aqui no Lunar, né, como eu falei pra vocês, que eu ia sair do Pais Lion e ia voltar aqui pro Lunar, porque o Pais do Lion tava muito bugado, e é isso, mano, né? eu tô sentindo que o Lunar, tipo assim, quando você tá pouco FPS, laga muito, mano, fica muito ruim de jogar. Eu vou travar aqui usando olhos de entreta que nem E é isso, cara, mano, tá estranhaço de jogar mas O mais boa é que aqui eu tenho cosméticos, tá ligado? Também no meu peço Então, tipo assim, vai ficar mais bonito aqui, tá ligado? Assim, eu tenho essa gravatinha, essa capinha aqui do... coisa E aqui eu também tenho, é... É, essas coisinhas aqui, ó Ótiposo Vou colocar aqui outro é ó ó ó ó ó ó ó ó essa música é minha irmã tá vendo uma coisa aí no, no YouTube aí que eu não lembro o que, que é velho mas eu acho que tá velho mano usa o um clique velho dá um... mano meu meu teclado ficou doido aqui velho usa o clique mano Explique, aquele filme tá ligado. Não saiu aquele filme. É, eu tô... Agora eu vou roxar tudo. Né? Pro... Pro Sinza aqui, né? Mano, oxi! Achei... Por que que... Alguém me explica o motivo de... Eu ter errando ponte aqui no Badminton. Tá acertando... Simplesmente... A senhora tudo. É esse é o meu mesmo. Renato de Oliveira. muito prazer, Renato. eu não preciso me apresentar, né? mas olha, eu vim aqui justamente. eu vou vim aqui para base do... do cinza então espero que sofrer. eu não caia no vógi agora. desculpa. senão eu vou chorar. ah mano, vai ah, eu acho que essa partida que tá me dando azar, velho. certeza, mano. certeza, certeza. certeza. Ou pode ser que é o Lunar, que esteja me dando um x um Ou será que. Ou será que o Beijo Lion tem hack? Uau, o Beijo Lion tem hack. Um comprovado pela Naju. É Vamos aqui. Bora. Bora, bora. Desculpa, tô aqui no mapa lá que eu não sei o nome mas eu sei qual que é, é a forja mais ou menos né? o último mapa tem uma forja tipo assim incrível mano tô sentindo que meu ping aqui tá maior velho tá mais alto do que o no pai de lá no Client, é um cliente talvez seja porque eu tô fazendo um ponto com normal click mas meu dedo tá suado velho então o drag Olha Mano, mano, mano, que. Que bosta, velho! Eu tava na pontinha, mano. Quase cheguei, mano. Que bosta, ah, velho. Mano, tá mano, assim, mano, eu tô muito ruim, velho. Eu não, eu não sei me jogar Minecraft. Ou pode ser que seja o.. Um... É, Maldição. Um... que o Bad Lion ficou bravo comigo. Pode ser que seja, hein? Mano, outra coisa, velho. Eu pensava que, que o Bad Lion tinha look, velho. Tinha como.. Ai, velho, bom, pelo menos não tá com o bug da espada, tá ligado? Mas o Lunar tá dando essas travadinhas, mano, coisa... Mano, eu acho que eu vou migar pra... migrar pro vai de lar porque, mano, Bed-Lar eu não tava dando essas, co... essas coisas E aqui tá dando, velho, achei muito, tipo assim, estranho isso Mano, o cara protege a cama Ah, mano, travou, velho, olha isso, mano, tá muito ruim de jogar, velho Kid ah, ficar a ah, velho, se ah, ferrar, mano, o cara é chato da bosta também. Nossa, eu dei rage. Não vou postar essa merda de vídeo. Não vou, vídeo de bosta. Sua, na despedida. Como você veio sem minha...